Olá. Meus queridos amigos e seguidores do YouTube, nós vamos falar de um tema que eu acho assim fantástico quando eu lembro de qualquer tipo de jogo, de qualquer tipo de uh, da escola, eu lembro quando eu estudava negócio de colar, de um aluno melhor, o outro não, da competição. Olha só, para que haja competição, precisa ter um vencedor e um perdedor. E esse é o nosso tema. Como é que você se sente vitorioso ou um perdedor, um fracassado? Como é que é? E o que faz você se sentir desse jeito? Você já parou para pensar? Como vitorioso? Tem pessoas que estão que, que assim, que tem, elas têm uma sede, uma sede de vencer, porque ela precisa provar para ela, não é nem para o mundo, é para ela, né? Que ela tem a capacidade, porque o complexo de inferioridade é tão grande, que ela passa dias vendo a mesma coisa, estudando a mesma coisa, e ela desenvolve, ela dá uma sinapse lá no cérebro dela, não sei aonde, que desenvolve a facilidade de decorar, é... Ela vence qualquer pessoa. Por exemplo, ela vai prestar um concurso, tem duas mil pessoas. Tem uma vaga, ela entra. Ela entra com a satisfação da humildade. Ela põe a humildade na frente. Olha que coisa bonita, né? Eu acho tão lindo isso. Você também acha, não acha? Gente, que merda é essa, né? Como que ainda... Nós vivemos num mundo onde tem vencedores e fracassados. O que nos traz a essa conclusão? O que nos deixa a, absolutamente ligados a essa autotortura de ter sempre que chegar na frente? Nos sentirmos uh, o, o, assim... a, a Aquela vitória total de subir no pódio, estourar o champanhe, né? E espirrar, jogar em todos. A vitória não é só minha, a vitória é nossa. Mas foi você que fez tudo chegar lá. Foi você que, que, que, que concluiu isso. Então, isso me remete a uma ideia de que nós ainda estamos no mundo dos humanos. Nós não chegamos ao ser ainda, não. Porque o ser, na verdade, ele não tem necessidade disso. Então, qual é a necessidade do ser humano? É de crescer por ele mesmo. É, é de se desfazer dos nós, dos traumas, dos bloqueios, das coisas negativas que ele traz com ele. Por quê? Ele sabe que ele vai fazer um bem para ele aqui ou em qualquer dimensão, em qualquer lugar, que ele atinja. Mas não é assim que acontece. A autodesvalorização faz a pessoa não enxergar mais nada, a não ser um metódico ou a pessoa que é totalmente é, direcionada ela não abre os horizontes, ela não expande nada, e ela é do tipo assim, ela usa o escafandro, né? ela usa o escafandro, ela vai para o fundo do oceano com aquele escafandro, não enxergando absolutamente nada, e dizendo que ela conheceu o oceano. E o derrotado, muitas vezes, ele não consegue chegar no fundo do oceano, até onde pode sair, né? Mas ele nada e vê uma série de coisas. Só que enquanto ele está nadando e ele está vendo tudo, ele tirou a, aquela, aquele beiral né, do escafandro, ele tirou aquilo, ele está com, é como se fosse com um, um capacete de oxigênio transparente inteiro, ele pode contar detalhes do que ele está vendo. Ele continua admirando a beleza, enquanto que o outro, que está todo fechado que escafandro, pede para subir e se põe como vencedor porque o outro se perdeu. Só que o outro não se perdeu, ele está se encontrando. É tão importante nessa vida nós fugirmos do pódio, da competição e do querer vencer, custe o que custar, qualquer situação para nos sentirmos superior ao derrotado. O derrotado, por exemplo, ele vai brigar com ele, ele vai Chegar ao fundo dele e provar para ele que ele conquistou lentamente o que era para ele e não para o outro. E não para os outros. Enquanto que o vitorioso, ele, precisa, ele, não, ele não conquistou para ele, conquistou para o mundo. Ele conquistou o olhar de todos os adversários para ele, aplaudindo-o o que ele não consegue aplaudir dentro dele, que é ele mesmo. São pessoas que você conversa com elas, né? porque, lógico, vem aquelas ideias da família, né? aquelas ideias das cobranças, você precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor na escola, você precisa ser o melhor aqui, você precisa ser o melhor ali. Então, vem essas ideias de que ele só vai virar gente, virar alguém, se ele for o melhor. Só que a pessoa, é, é, aquela criaturinha, ela não entende o melhor para ele. Ela entende que é o melhor para o mundo. Que ela precisa ser o melhor, aplaudida pelos outros, para acreditar que ela é o melhor. Então, essa informação vai chegar deformada. Vai chegar tão deformada e tão desconstruída que ela vai brigar com todos os adversários para chegar ao pódio. Só que quando ela chega ao pódio, ela chega sozinha. O vitorioso, vocês podem ver, ele é isolado. É uma criatura perdida, é uma criatura que pretende ficar só, que vive só na vida. Ele, ele se ausenta da compaixão em relação aos outros. Por quê? Porque ele acha que ele não tem compaixão, ele não precisa ter compaixão por ele. Vocês entenderam? Ele, ele, ele não vê a compaixão como um, uma sensação, como um, um sentimento de colaboração. Ele não sabe o que é isso, mas ele coloca a colaboração como humildade, uma falsa humildade, para que ele possa se convencer que até nisso ele é melhor. E Aí eu pergunto para você, qual é o grau de evolução que tem o Vitorioso? Muito pouco. Ele não conseguiu atingir o objetivo dele aqui nesta encarnação. Agora vamos falar do derrotado. O derrotado chega uma hora que ele desiste, porque o derrotado também se põe à frente, né? Eu não digo numa escola, porque na escola todos vão e, e sempre vai ter o melhor e vai ter o pior. Muitas vezes o derrotado é o pior e o pior tido lá dentro daquela instituição e às vezes aquela criatura acredita que é o pior. Então o que, que ele vai fazer? Já que eu sou pior, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto. Pelo menos eu fazendo o que eu gosto, eu vou fazer melhor. E dentro desse melhor que eu vou fazer, eu vou vencer para mim. Isso quando a pessoa toma essa consciência, né? Porque nem todos tomam essa consciência e muitas vezes se entregam. Se entregam ao mundo das drogas, se entregam a, a dependências gerais de muitas pessoas ou de coisas. Então, o que, que o derrotado faz? O derrotado inteligente, porque ele é inteligente. Ele vai buscar dentro dele o que tem de mais profundo para acreditar que ele tem esse potencial. Mas ele não vai provar para o outro que ele tem o potencial. Ele vai provar para ele. Então, lentamente, ele sai da cretinice, ele sai do, dos medos que jogaram ele lá para baixo, ele sai do medo da conquista. Ele sai do medo do que eu quero e do que eu não quero, porque eu sei que eu vou fazer aquilo que eu tenho habilidade. E é isso que eu quero. Eu não vou trazer para mim o que eu quero porque é o que o outro quer. Eu vou começar a criar algo. Porque eu preciso provar para mim que eu não sou derrotado. Porém, como que isso acontece, Armin, de uma vez só. Não, não, acontece demora. Demora porque chega uma hora que o derrotado, que é aquele que perdeu, ele precisa se virar. Porque ninguém se.. A maioria é, ri do derrotado, enquanto que o derrotado é daqueles que sabe falar, sabe conversar, sabe lidar. Não é aquela pessoa fechadinha, vitoriosa, entendeu? aquela pessoa que né só se aproxima quem ela quer e olhe lá para conversar não tem postura não tem nada mas o derrotado ele é aquele que começa a criar dentro dele as possibilidades de trazer à tona o que ele gosta e como ele vai poder lidar com aquilo só que para ele chegar nesse ponto primeiro ele precisa fazer o seguinte. Como que eu vou me virar? O que que eu faço para crescer? Como que eu faço para, não para os outros acreditarem, mas para eu acreditar, confiar em mim e, e levar para o outro aquilo que o outro vai aceitar e me dar os parabéns e compartilhar aquilo que eu levei ele não vai competir ele vai compartilhar a partir do momento que ele compartilha é porque ele aceitou uma coisa são os aplausos outra coisa são as vaias outra coisa é compartilhar por exemplo eu pedi para vocês compartilharem o vídeo mas só vai compartilhar esse vídeo quem realmente gostar do que eu estou fazendo. Se tiver alguém competindo comigo, não vai compartilhar. Porque a pessoa, ela vai ver em mim alguém melhor que ela. Ou talvez ela olhe e me critique, diga assim, imagina, está falando um monte de besteira. Porque não é, o, não é a praia dela vir comigo. Entendeu? Enquanto que eu vamos dizer, eu compartilhando com o outro, eu posso ver o outro, eu compartilho o que o outro falou, porque me serviu de inspiração até para eu desenvolver algo. Às vezes uma palavra que vem de alguém que faz um trabalho semelhante, que faz algo semelhante ao meu... Uma palavra da pessoa, ela me estimula e traz toda uma criatividade e traz toda uma verdade que vai auxiliar a mim primeiro e depois a vocês. Agora, o vencedor não. Aquele que quer vencer, aquele que se sente superior e depois fala não, mas eu sou amigo de todo mundo, eu ajudo, eu ganho, mas eu ajudo. Eu não fico só com aquilo, não. Ele só sabe ajudar se ele ganhar por cima daquela ajuda. Ele precisa ganhar. Ele precisa ter o trono dele assegurado. E aqueles vassalos que estiverem em volta vão ter que aplaudi-lo porque ele está colaborando e deixando todo mundo entrar lá no mundo dele. Enquanto que o derrotado ele aplaude o vencedor, mas ele não perde a dignidade dele. Ele não espera vaias e não espera aplauso. Ele espera o... que cada um, cada uma das pessoas, né? Construam por cima de algo que ele pode ter oferecido, que ele possa ter oferecido, que seja uma bolsa, que seja um palito, que seja. Mas aquela pessoa que pegou aquilo nas mãos, ouviu, sabe, fez alguma coisa que ele levou, ou que o derrotado levou, ele fez daquilo um acerto para crescer. Então, gente, eu digo a vocês. Nós não estamos mais na fase de ficar uh, uh, competindo. Nós não estamos, vocês vejam bem, as competições estão diminuindo. Tudo parou. Tudo parou. Você pega pessoas que põem uma perna para correr, duas pernas para correr, de repente <risos> são vencedores, estão na mídia, estão em tudo, mas não estão nelas. Enquanto que aquele derrotado, ele está fazendo de tudo para trazer um grupo junto com ele. Porque ele se sente bem quando ele compartilha com aquele grupo, para levar algo gostoso para quem quiser assistir, para quem quiser participar. O derrotado, ele está sempre treinando. O vencedor, esse vencedor entre aspas, ele está isolado no mundo se fechando com uma única proposta. Eu preciso vencer. Mas eu preciso vencer por quê? Pensa ele. Ah, porque é uma delícia vencer. Eu venço o mundo. Geralmente os vencedores, eles tiveram sérios problemas na infância. É, você não sabia disso? Então eu te digo, tiveram. Crianças que apanharam muito, e o pai cobrava. Crianças que tinham transtornos, pesadelos. Crianças que sofreram, que passaram por um parto doloroso, lógico que isso tem culpa de ninguém, pelo amor de Deus, mas tiveram um parto difícil. Crianças que vêm com o irmão mais velho, às vezes até com histórico meio sofrido, né? com alguma deformidade, alguma coisa assim, então a mãe passa, você precisa vencer, você precisa ser melhor que teu irmão. Mas não quer que aquela mãe esteja desejando mal, pro... não, ela não quer que venha mais um, né? porque ela, ela, a atenção dela vai ser para aquele que veio com uma certa deformidade, que é o derrotado. Então, o outro precisa vir mais perfeitinho. Toda mãe quer isso, não falei besteira, entendam bem. São informações normais que uma mãe vai passar para o filho, gestante. Então, tudo isso vai acarretando e pesando na criança. Na, naquele feto, naquele, naquela criança, durante o período escolar. E quando você se vê, você fala assim, não, peraí. Eu apanhava, mas eu trabalhava. Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. Eu apanhava. Por quê? Porque era o sistema lá de casa. Então, eu aprendi que o apanhar me faz vencer. E o derrotado, ele é aquele que normalmente ele é um pouquinho mais ignorado. Sabe? Um pouco mais ignorado. Ele pode não apanhar, mas também não é nem visto. Porém, ele faz de tudo para ser visto. Quando ele faz de tudo para ser visto, ele começa ele ver a ele. Ele não espera que os outros vejam. Porque ele se coloca dentro, dentro de uma ordem ditada por ele. Que às vezes para o outro é uma desordem. Então, normalmente... Aquele que vence na vida é o derrotado. Eu pergunto para vocês, vocês, nós conhecemos por alto, né? porque não profundamente, ninguém sabe como é profundamente, a história de Jesus. Quando eles colocaram Jesus como um derrotado, como alguém que não, não servia para nada, foi quando ele venceu a todos. Porque naquele momento ele falou, eu e o pai somos um. E ele, quando ele falou somos um, ele entrou na autoconfiança. Ele não confiou nos homens, porque ele viu que aqueles homens lavam as mãos diante da força do povo. A força do povo é manipulada. Eles aplaudem um vencedor para ter um derrotado. E o derrotado normalmente é aquele que eles temem. Então, eles precisam derrotar e colocar o vencedor, seja lá o que for, mas não é uma ameaça para o povo. Não é uma ameaça para as crenças. Não é uma ameaça para o que há de pior. né? E o derrotado é aquele que chega ao pai, antes de todos eles. Porque o pai é interiorizado nele. Seja um derrotado vitorioso. Olha que mescla bonita. Aprenda a ser um derrotado, me temer, um derrotado vitorioso. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai crescer muito na vida. Pode ter certeza. As pessoas, elas querem nivelar a inteligência por quem venceu. Então eles apontam, olha aquela pessoa venceu na vida, olha como ela cresceu. Ela cresceu no quê? Construiu o quê? Um castelo de areia, o meu castelo de areia. <risos> para que que serve? Enquanto que o derrotado ele passa o recado, ele passa a mensagem porque ele é uma vivência. E, ele ele não faz com aquela ambição. Com, ambição é bom ter, né? Mas com aquela ganância ele faz para crescer. Enquanto que o vencedor é ganancioso. Mas para provar para o mundo que ele não é ganancioso, ele faz de conta que ele é humilde. São pessoas muito tristes, pessoas que se isolam, são pessoas que, aparentemente, até lidam bem com os outros, mas estão sempre fechadas, né? é, lá, é, no, é, como é que se diz, dentro de um caracolzinho, de uma concha, né? de um mundo pequeno. Mas não é como uma pérola, porque a pérola é aquele que mesclou o vitorioso com o derrotado. O vitorioso para si e o derrotado para tocar para frente. Não para os outros, mas é a vitória de acreditar que você não está aqui para achar que é o um filho predileto um filho preterido, um filho isso, um filho aquilo. Não, é para você ser a você mesmo. Seja mesclado. Vamos viver na terra, com os pés na terra e a cabeça para o alto, para os céus. Aí está o vitorioso junto com o derrotado. O vitorioso anda e o derrotado cria. Andar na criatividade. É conquistar o um mundo para si. Tá bom? Então, pessoal, hoje esse foi nosso tema, nosso recado para você. E lembre-se, compartilhe. Gostou? Compartilha. Vai lá, se inscreva. Me ajuda a chegar né, para poder fazer outros vídeos. E vamos juntos né Eu tô no face também então tá aí na descrição você vai ver tudo vai vai ver o número do meu telefone ah, aproveita né comenta adoro quando comentam eu respondo viu? Eu, às vezes eu demoro porque eu não vejo né? a gente está trabalhando não observa mas que eu respondo eu respondo Eu gosto de vocês eu gosto de chegar junto tá? Um beijo grande para todos. Sempre na paz, luz e harmonia, gratidão.